É isso mesmo que você acabou de ler no título do vídeo, 40 rimas legendadas, rapaziada. A primeira rima é do Brenos. Brenos versus Zuluzão na batalha do leste, rapaziada. Então bora lá assistir. Se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. CNMC, você, é você é um zaru. Hoje vai se fuder porque eu vou te matar antes da lua nascer. <risos> eu não passo serol. É que eu sou tipo Superman preto. O meu poder vem do sol. Me ah, meu filho, você pensa sabe que eu não me... Hoje você tá perdendo pro Zulu, eu tiro o Alcrim, é o dragão vermelho. Ok, ok, eu sou sensei, é o dragão que ficou vermelho de todas as panqueadas que eu dei. A segunda rima é do Brenos novamente na batalha Brenos vs ilusão na Batalha do Leste, aonde o Brenos faz uma resposta totalmente criativa e que eu gostei muito. Bora lá. Solução é marcha na marcha, não nunca toca marcha. Até porque no freestyle é que sou um urso. Eita, ele falou até que é o ângulo. Calma, nego. Agora certo no mozângulo. Sobre geometria, cefo, analfabeto, alfabeto, nem triângulo nem quadrado, se é um círculo completo. A terceira rima é do Gabi versus Magrão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 Você diz que não é cor, não tô de five panel. É cor, eu tô em cima do granqueno. Você achou que você era o veneno? Eu não sou o teu fã, mas se te fosse, te matava, né, John Leno? Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! O magrão simplesmente destruiu o Gabi Flow nessa resposta totalmente inesperada e absurda, rapaziada. Magrão versus Gabi Flow, aonde Magrão amassa. Então bora lá. Eu vim da favela, 3 a zero no condomínio Segura essa porra, o mate, ou morra mais Isso daqui não é zorra total Não é todo mundo em pânico, mas sem Patrick Fazer hat-trick é morte no Pantanal Então segura essa, não se estressa, tá afoito Eu nem queria fazer oito Mas você morre agora então, Marcelo Só corta pra 18 <risos> para 2023, aonde eu já vi cara que é pior do que você fazer rima bem melhor e ter esse lixo que você fez. Aê! A quinta batalha é Prado versus Brenos, aonde o Brenos amassa no flow Detroit, ele amassou muito. E ele destruiu o prado nesse round, rapaziada. Bora lá. Batalha, falei que você era o irmão do gato de botas. Você <risos> foi feito de chacota. Então hoje eu rimo com amor. Você é um ovo sua derrota, é claro. Então gema de dor. Ah, oh, vem é oh, Assim, fazendo aqui uma que é foda sabe você é ruim, sem maldade, mano. A sua rima não é nova, é um ovo que tem casca com o MC que é casca, casca grossio. Oh, oh, assim, oh, é? oh, oh, um sem maldade, oh, a oh, mais já oh, colabora. Oh, tem quinze oh, Novo Detroit, não falta força agora. Aê! te ah! amassa, fazendo essa rima, quebrando sua cara carapaça. Como se fosse um caramujo, ou um ninja, um caramujo. E nas calças esse caramija. Aê! Por ah! que você tem medo? Medo! Não. não entendeu que nesse enredo, sem maldade camarada, você já errou. O Que que é isso? Um minuto foi a música com um o flow. Ah! O magrão simplesmente surpreendeu o MT nessa batalha com uma resposta absurda, rapaziada. sou uma expressão numérica impossível de desvendar. Você tá contra o MT? Você falou que vai me matar no colisão enquanto eu tô rimando? Deus, posso ir embora, eu nasci chorando, mas eu morro fazendo o que amo. Meu Deus, já falou com Deus, tá se despedindo, é o mal a Meu parceiro, não me leva mal. Acharam que era cobre, mas eu nasci ouro. Aí. O MT que não foi bobo e usou do seu melhor artifício, a criatividade na gastação, o MT e amassou um magrão, rapaziada Bora lá assistir. A única coisa que eu tenho é a postura para a sua prima. Rimo o meu ritmo e de causa do trabalho falo para ela todo duro e ela gosta bacana. Simplesmente. O Breno usando a sua criatividade e seu flow no beat mais raro rapaziada Bora lá assistir esse também O Vito simplesmente surpreendeu o MC Johnny nessa resposta criativa rapaziada Bora lá Cê sabe que você manda mal, sem vergonha tradicional, você nunca vai pro nacional. Essa é a ah, ah, ah, ah. O Vitor novamente surpreendendo e amassando o Johnny MC, rapaziada. Bora lá assistir. Eu Achei para poder pegar seu talento, mas eu não achei. Você abaixou porque você tá morto. Sabe por que você se abaixou? Essa sua zona de conforto vai pagar minha passagem se eu voltar pro meu estado. Relaxa, a Aldeia, faz isso. Eu também sou valorizado. O Magrão não tava de brincadeira nessa batalha. A batalha é Magrão versus Vinícius N. O Vinícius Zeni rimou bem, mas o Magrão surpreendeu demais com essa resposta. Mas a minha me deixa você é nessa batalha, para ser não, não tem Meu parceiro, você a sua voz. o, é o flor, eu quero gana nós. Essa batalha já virou um clássico no canal da Batalha da Aldeia, Salvador vs Johnny. O Salvador deu uma resposta tão absurda que deixou o Johnny em choque, rapaziada. Bora lá. Primeiramente, meu truta botia para lá um apita aqui no ataque. Você tá para bater de frente com dissa para Você falou quem que vai salvar? Sinceramente, você tá de deboche. Essa rima aí é mais antiga do que você beijar no horroxe. O Johnny que não é bobo não ficou por baixo. Meteu um fatality absurdo e insano no Salvador. Que eu gostei muito de verdade rapaziada. Tá no cu dos eu sou eu, Novamente na batalha Salvador vs Johnny. O Salvador... Queria realmente fazer o melhor Fatality da noite e surpreender o Johnny M.C., deixando o Johnny M.C. novamente em choque com esse Fatality. Pega a tropa do Leléo, pega a tropa do Leléo, pega a tropa do Leléo, pega a tropa do Leléo. Posso apanhar pro Cante, só que não pro Samuel.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 O Johnny não gosta de ficar por baixo O Johnny aproveitou e amassou e deu um fatality no beat Detroit, rapaziada Bora lá assistir Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode Cê sabe, você vai tomar E pra casa cê vai voltar Breno simplesmente destruiu o Zulusão nessa batalha, ele fez o Fatality mais engraçado, mais engraçado mesmo e ao mesmo tempo mais criativo rapaziada, Zulusão versus Breno, o Breno amassou nessa. Só que você tá perdido, se tá vírus, com certeza não se alcunha, sai daqui ó oh, uma greve igual Que da hora, agora vai falar da minha insta, tudo isso não importa, sem maldade ganha de o Brenos é realmente criativo. Ele usou sua criatividade no beat e, usando seu flow e sua resposta absurda, acabou com o Johnny Messi nessa batalha com dois fatalities seguidos. Acabei contigo, então você tá se podendo. Não, não, não, acabou que eu tô nesse caminho. Ele fala se podemos, se pode sozinho. Nel e Magrão versus Kante e Prado. Simplesmente o Nel fez a melhor resposta da noite, um fatality absurdo do Nel. Obrigado Obrigado pela Johnny versus Schuler. O Johnny, usando realmente a sua criatividade, destruiu o Schuller nessa resposta. Pra mim foi um fatality. Para de gritar e chega para trás, tá com o maior bafão. Meu mano, deixa eu falar. Se eu tô falando que seu dente é ruim, tá precisando melhor. Yongui vs Johnny, rapaziada. O Yongui fez o melhor flow da noite, o flow mais criativo, assim, destruindo o Johnny na batalha, rapaziada. Bora lá assistir. Vici, vici, vici, vici, vici. Olha o flow, é só mesmo. Vici, vici, vici, vici. Oooooh! <risos> <risos> cara nem fubou o raxixe, mas já travou no lance, ele tá vici, vici, vici. Oooooh! Oooooh! Oooooh! Oooooh! e que tem problema de ser visto no Brasil chegar na competição que o Johnny nunca conseguiu, you, oh! Oh! conseguiu! Oh! Oh! Novamente na batalha Young versus Johnny, o Johnny para não ficar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 Prado versus Brenos, o Breno simplesmente deixou o Prado sem resposta nessa batalha O Brenos destruiu com essa rima realmente criativa rapaziada, bora lá gato, só que agora você é fraco, sabe por que? Que eu mandou um papo, eu era um gato Eu tinha sete vidas, tenho três, porque a morte eu tô fudendo de quatro Tubarão versus Brenos, o Brenos realmente tava inspirado nessa noite, rapaziada. O Breno estava decidido que queria amassar todo mundo naquela batalha. Ele foi resolveu e amassou o tubarão nessa batalha, rapaziada. Bora ver. Pessoal, eu já entendi, mas foi caô. A cordas vocais falhou, ou a canela que quebrou? Ele... Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Um brasileiro, a minha canela quebrada tá valendo mais do que todo seu corpo inteiro Você que não é o um verdadeiro, eu nunca fui um senhor Ferdal Eu não te enterro com as cordas vocais, eu te enterro com teu cordão umbilical Não, não. Ah! eu não me enterro, esse é o free De canela quebrada, igual o Rock Lee Mas você vai perder, faço o verso improvisado Sou o Garacê de perna quebrada, eu saio de braço cruzado ah! O dropei vacilou na rima e o Johnny aproveitou a oportunidade para amassar ele, rapaziada. Bora ver essa resposta. Vacilão, um, que o bigode vai na trena diferente da. Postura, a Perdeu a rima, perdeu a médica, perdeu a disciplina. Você perdeu na frente do povo. Qual foi do apreço? olhando o meu saco de novo? Já tá virando um clássico e uma rivalidade acirrada Johnny vs Brenos, bora ver a resposta do Brenos? Trouxe a tropa de barulhos pra gritar pra você Faltou você comprar o jurado Eu não vou comprar o jurado, eu não me desespero Terceiro duvidoso, claro, foi 2 a 0 A esse vai perder, o Brenos que te perde Dois da ponte que é foda, JP versus Guri também é uma rivalidade insana. O Guri destruiu o JP nessa resposta. Bora lá ver, rapaziada. Tá então ah! ah! Lilvi versus Brenos na batalha da Leste, rapaziada. O Breno estava inspirado no beat Detroit e resolveu amassar. Ou foi Detroit, você tentou inovar? Responde, Novamente na Batalha da Leste, Brenos vs Lil o Brenos deixou o Lil em choque com essa resposta trenos amassou no Beat Detroit novamente. não sou mais forte da é <risos> mais guri versus Nel e realmente o Nel destruiu nessa resposta, rapaziada. Bora lá assistir? Ponto de fuga. <risos> de fuga. Eu não tô com chapéu, mas também seu golçou madruga, porque eu já falei do meu papel. Essa premiação não vale meus 14 meses de aluguel. É Prado versus Brenos. O Prado fez o melhor flow da história no beat Detroit na batalha contra o Brenos. Prado amassou demais nesse flow. Vai arrumar nada pra mim você é um trouxa Tá ligado meu parceiro é que você fica as coxas Depois dessa batalha você vai sair com a cara roxa Manda punch, faz assim, mas contra mim te falta força se bater. Com certeza eu tô sabendo, você não faz a R.A.P E o Pedro vem da Norte, ele é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer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 O Prado deixou o Cante em choque com essa resposta absurda, rapaziada. Bora lá assistir? Você é massa de manobra. Tá ligado que o Prado já bate em você? Porque você nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha e aí você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima. Ela é matéria-prima para você criar uma cópia. Prado versus Nel. Essa também é uma rivalidade absurda entre Prado versus Nel. O Prado realmente tava pronto para amassar o Neo nessa resposta. O Prado amassou. Bora lá assistir? Você pode ter certeza que eu te mato com uma palavra. Oh! Tá bom, todo mundo gostou, agora eu posso matar o parceiro? Oh! Não sei como que vai ser essa batalha aqui. nem vai ter um terceiro. Oh! E você é pouca marcha, não mandou nem um papo verdadeiro. Oh! O Prado só é bom de boné. O Neo só é bom no Rio de Janeiro. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Novamente na batalha Prado versus Neo, o Prado resolveu amassar com mais um Fatality o Neo, rapaziada. Bora lá ver, bora lá ver. Porque contra mim você vai tomar um pau, ou invocação do mal, você não conhece o Prado Atividade Paranormal? Na batalha Brenos versus Renanzin, mais uma vez o Brenos destruindo e amassando no beat Detroit, rapaziada, o Brenos amassou. Ah, esse, esse é o desfeche. Você não gosta de um malta, mas o mar não tá pra feste. Ah, esse ser... é o mais a Esse é o caô. Eu só joguei uma vara e o pequeno pescou. O mar tá Em uma batalha recente, Zuluzão vs Johnny, o Zuluzão veio preparado e realmente resolveu amassar o Johnny na rima. Zulusão tava inspirado tô pensando em proceder Tô pensando em improvisar Só que você sabe qual que tá sendo aqui a parada Eu olhei no seu pouco e não tá pensando em nada então, isso aí que acha, só que sua... Novamente Johnny versus Zulusão E no segundo round O Johnny Deu um fatality Mas depois O Zulusão amassou com melhor resposta Melhor fatality da noite O Zulusão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 tava inspirado nessa noite e decidiu amassar o JP com essa resposta viciante no beat. Bora lá. Você não entendeu? Você vai é pro céu. A batalha não é de pai e é de irmão contra irmão, mas isso nunca vai ser cair, Abel. Nunca ah! vai ser cair, rapaz. Nossa é Novamente na batalha Guri versus JP, não tinha como. O Guri tava realmente inspirado e decidiu amassar novamente o JP, rapaziada. Bora lá assistir? Um mapa, e eu te garanto que Obrigado de coração a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixa o like e se inscreva no canal. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimaslo HD. Obrigado de verdade a todos pelo apoio, rapaziada. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. São 40 rimas legendadas. Então, deixe nos comentários. Querem a parte 2? Qual seria a parte 2? 50 rimas legendadas? 60 rimas legendadas? 70 rimas legendadas? Deixe nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimas logo aqui.